Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina de educação especial, inclusão e diversidade. Eu sou a professora Miriam Brum Arguello e juntamente com a professora Natália Cristina Oliveira sou responsável pela condução da disciplina nessa modalidade. Nós vamos trabalhar hoje o módulo 4 que é intitulado Práticas Pedagógicas Inclusivas, Possibilidades e Limites. Nós organizamos o material desse módulo em duas unidades. A primeira delas é intitulada Tecnologia Assistiva e Recursos Pedagógicos. E a unidade 2 é intitulada Estruturas e Estratégias Pedagógicas, Ensino Colaborativo, Desenho Universal para Aprendizagem e Plano Educacional Individualizado. Em cada um desses módulos nós iremos abordar essas temáticas, iremos trazer autores que fazem essas discussões e nós temos todo o nosso material de apoio, de leitura obrigatória, de leitura complementar e os vídeos disponíveis no nosso ambiente virtual. O objetivo que nós definimos para esse módulo é para a gente pensar e planejar propósitos de intervenção pedagógica no contexto da inclusão escolar. Então, a nossa ideia vai ser conhecer né, o que seria essa intervenção é, diferenciada para a educação especial e como é que nós conseguimos pensar os conteúdos e planejar essas propostas de intervenção pedagógica. Vamos lá, então. A unidade 1, então, nós iremos conversar um pouquinho a respeito das tecnologias assistivas e os recursos pedagógicos. Trazemos como leitura nessa unidade a Patrícia Gonçalves com o livro Procedimentos Didáticos Metodológicos dos Contextos Comum e Especial e lá no nosso material didático a gente indica quais são as páginas que vocês deverão obrigatoriamente ler desse material. Não significa que vocês devem ler somente essas páginas, né? Isso significa que nós iremos trabalhar mais especificamente sobre a temática que é discutido aí nesse ponto específico do livro nós iremos abordar então né no, no estudo desse material o histórico do atendimento educacional especializado a formação do profissional que atua nesse atendimento as salas de recurso as salas para enriquecimento curricular e as concepções de, de deficiências e transtornos globais bom então para iniciar nossa discussão é importante que a gente tente entender né, que a, a Constituição, a gente já viu isso nos módulos anteriores, mas a Constituição da Educação Especial, né, como é que o direito de todos ao atendimento especializado dentro do contexto da escola, como é que ele vai se constituindo, como é que a legislação vem trazendo garantias né, para esse atendimento, e aí como é que a gente faz efetivamente... É, a materialização desses atendimentos no contexto da sala de aula. Para que isso aconteça né, de forma a contemplar as necessidades específicas de cada aluno, é importante que esses recursos que, seja, que são utilizados ou as estruturas que estão ali à disposição para esses atendimentos, elas sejam adequadas, sejam adaptadas. Então, por isso, a gente vai perceber uma série de nomenclaturas é que a gente vai se apropriando ao longo né, do processo, não se preocupem em aprender, tem uma infinidade de termos, né? a gente vai trabalhando com eles aos poucos e trazendo né, para a nossa, é, aqui, né, para nossa compreensão, para o nosso discurso, nosso vocabulário, a utilização desses termos. Né? Então, para começar, as instituições elas podem ter e devem ter as salas de recursos multifuncionais. A legislação ela orienta que no contexto da escola, no contexto da sala de aula, é, esses espaços sejam garantidos, né? Que eles sejam organizados. E aí a gente tem também as tecnologias assistivas que estão ali disponíveis para que é, o professor possa realizar o seu trabalho né, de forma individualizada, de forma personalizada, dependendo de cada caso, de cada situação, de cada pessoa. Então, é, um dos elementos né, dessas tecnologias e desses recursos é o plano de trabalho individualizado. Ou seja, algo que vai ser produzido pensando na especificidade desse aluno dessa aluna. E o, e o plano de ensino individualizado. Então, assim, existe um plano de trabalho, existe um plano de ensino, né? Esses são também é, recursos, né? Eles também estão à nossa disposição e devem ser desenvolvidos pelo profissional que está atuando ali no atendimento educacional especializado, deve ser é, é, compreendido, né, como é que nós elaboramos, como é que nós preparamos, né, o que, que precisa estar garantido em cada um desses recursos que a gente é, elabora, que a gente prepara para o nosso estudante. Então, pensando, né, desses procedimentos didáticos metodológicos, as tecnologias assistivas, elas é, podem ser compreendidas de uma forma bastante ampla, elas são uma garantia, né, a partir da, da própria legislação específica, é, e ela é entendida como uma área de conhecimento, né, em que a interdisciplinaridade é um aspecto importante, porque vai envolver diferentes conhecimentos, diferentes profissionais, que vão estar trabalhando ali de forma colaborativa para garantir esse atendimento, né, então... É, nós estaremos incluindo aí dentro né, desse rol da tecnologia assistiva é, os produtos que são disponíveis, disponibilizados, os recursos efetivamente, materiais, físicos, as metodologias que são é, abordadas, que são inseridas né, no dia a dia, na rotina do aluno, as estratégias, né, as estratégias didáticas, as estratégias práticas... É, os serviços né, que estão ali envolvidos, serviço de, de atendimento multiprofissional também é entendido como uma tecnologia assistiva. Tudo isso né, com o objetivo de tornar esse processo um processo funcional, né, promover a funcionalidade. Né? Então, que tudo isso faça com que a participação da pessoa com deficiência seja cada vez mais... É, contemplada dentro desse espaço escolar, né, então atividades e participação que garantam efetivamente que essa pessoa participe de tudo, né, essa pessoa, ela pode, né, ter diferentes é, questões ali, né, da sua autonomia, mas todo o atendimento, toda a organização, né, que é contemplado ali, está garantido por lei para a tecnologia assistiva, deve é, visar principalmente a autonomia, a independência, a qualidade de vida, a inclusão social e a aprendizagem né, dessa pessoa. Então, nós temos a legislação que garante que isso seja é, a, a, providenciado no contexto da educação, né, na sala de aula. Os recursos de tecnologia assistiva, eles é, podem ser entendidos de diferentes formas, né? E aqui a gente traz uma citação de Manzini que exemplifica bem né, o que pode ser um recurso de tecnologia. E aí ele vai dar o exemplo de uma bengala, por exemplo, né? A gente poderia tomar como referência uma bengala. Uma bengala é entendida aqui como um recurso né, de tecnologia assistiva, porque ela auxilia a pessoa na locomoção, né? Essa bengala ela pode ser utilizada por qualquer um de nós, ou numa situação de, de acidente, em que a gente tem uma lesão, ou pelos, pelos nossos avós, ou por pessoas que nós conhecemos, que possa ter alguma limitação física. Portanto, é um recurso que facilita a nossa vida. Então, tendo essa compreensão, né, que a bengala ela é entendida como um, um recurso de tecnologia assistida, a gente pode pensar né, no que a legislação nos coloca né, e, e, e garante para a pessoa é, com necessidades especiais que sejam providenciados dentro desse contexto escolar. Porque é sempre é, no sentido de fazer com que a qualidade de vida, a adaptação, a inclusão dessa pessoa seja cada vez mais garantida, seja cada vez mais personalizada. Então, é nesse sentido que a gente vai olhar e entender a, o recurso de tecnologia assistida. Um, nós temos aqui né, o texto da Cleusi Castro, Flexibilizações e Adaptações Curriculares, que vai nos provocar a pensar né, sobre as estratégias, sobre as estruturas, é, esse ensino colaborativo, o desenho universal para aprendizagem e o plano educacional individualizado, que são todas as ferramentas, que nós vamos lançar mão para construir a nossa prática pedagógica efetivamente, né? nossos instrumentos de trabalho na educação especial. Então, a autora ela começa nos explicando né, o que seria o desenho universal para a aprendizagem, né? Existe ali a sigla, é, e aí ela nos diz né, que é uma abordagem que procura minimizar as barreiras metodológicas de aprendizagem, tornando o currículo acessível para todos os alunos pois possibilita a utilização de diversos meios de representação do conteúdo, de execução e de engajamento na tarefa. Então, quando a gente pensa nisso, né, o desenho universal da aprendizagem, a gente pensa que esse aluno está inserido e incluído dentro da sala de aula. Né? Nós não vamos é, fazer algo completamente diferenciado e completamente separado do restante da turma, né, então nós, é, quando a gente vai falar, né, no atendimento normal e no atendimento da educação especial, a gente está pensando sempre numa sala de aula regular, em que o aluno da educação especial é inserido, é integrado. Portanto, o desenho universal da de aprendizagem, ele tem, né, como objetivo tornar o currículo acessível a essa pessoa, então, aquele planejamento, que é o planejamento da sala regular, vai ser adaptado para que esse aluno possa, então, se apropriar desse conhecimento e dessa proposta curricular. Então, a ideia de universalização é isso, é que existe uma adaptação e essa adaptação é feita de acordo com a especificidade de cada aluno. Esse currículo, ele é um currículo inclusivo, ele é aberto à diversidade. Então, ele deve ser cuidadosamente elaborado. Para que isso aconteça, é necessário que toda a equipe multiprofissional que atende a esse aluno, né, essa pessoa com necessidade especial, participe na elaboração desse currículo. Portanto, ele é um currículo de construção colaborativa e participativa. Por que né, é feito dessa forma? Porque as especificidades, elas podem variar, e é preciso né, que o professor, que é responsável pelo atendimento desse aluno, que ele conheça as potencialidades, as fragilidades, as dificuldades e aquilo que o aluno tem né, de mais, é, mais acessível, que ele consegue, onde ele consegue se expressar melhor. Então, conversando com esses profissionais e entendendo essa especificidade de cada aluno, ele terá maior condições de fazer essa adaptação curricular. Por isso que é importante essa participação colaborativa e esse trabalho conjunto, né, na construção desse currículo e na construção também dos recursos que estarão ali é, disponíveis, né, e à mão do aluno e do professor para favorecer esse processo de aprendizagem. Então, é, aqui a gente percebe que o trabalho desse professor né, é um trabalho, é Conjunto, ele, ele não vai trabalhar em nenhum momento de forma separada, individualizada, isolada. Então, é necessário que ele tenha esses diálogos, que ele tenha conhecimento desses elementos para que é, esse material possa ser elaborado de forma é, adequada, pensando na inclusão e pensando nessa diversidade. Pensando na questão né ainda dessa ideia da, das estruturas e da, das estratégias pedagógicas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um documento importante também para que a gente se aproprie, que a gente conheça o teor, é um documento que foi aprovado em 2015, ele determina que é dever do Estado, da família e da comunidade escolar, né, da sociedade em geral, assegurar o projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, né, então isso é a garantia legal de que a escola é, precisa se adaptar e precisa garantir todos esses ele elementos, todas essas estruturas para que o atendimento aconteça, então a integração do aluno é efetivamente é, assegurada pela legislação e a escola precisa cumprir isso, né, com o apoio da sociedade, com o apoio da família, então toda a participação de, todo, de toda a sociedade no processo de integração e de inclusão desse aluno no ambiente escolar. E aí, depois, assim, dentro desse planejamento, dentro de tudo aquilo que a escola providencia, que o professor, né, o professor que está acompanhando esse aluno é, e o professor responsável pela turma como um todo vão desenvolver, existe esse planejamento educacional individualizado, que é o PEI, que é elaborado, mas que também requer um conhecimento prévio do aluno, né? Então, esse, esse planejamento, ele não é algo pronto, estático, ele é algo que será construído a partir da investigação, né, que o professor faz, que o grupo multiprofissional faz, Sobre as potencialidades, sobre as habilidades desse aluno. Né? Então, todos esses elementos, conhecer quem esse aluno é, o que ele é capaz de fazer, o que ele gosta mais de fazer, onde é que ele tem mais prazer no processo de aprendizagem, é, vai ajudar no planejamento do, do atendimento que esse aluno vai receber pelo professor. Né? Então, mais uma vez, o processo dialógico, colaborativo, participativo é fundamental para a elaboração da, dessa ferramenta, desse instrumento de trabalho do professor. Dentro dessa dinâmica né, do atendimento do aluno, muitos elementos são pensados, são propostos e elaborados sempre dentro de uma perspectiva inclusiva. É, nós, ao longo da nossa disciplina, percebemos aí vários, várias lacunas né, que ainda existem no processo de inclusão, da pessoa com deficiência, da pessoa com necessidades especiais no contexto, da, no contexto escolar, no contexto da sala de aula, mas nós é, precisamos, então, entender e conhecer um pouquinho mais sobre a legislação para que a gente também discuta de uma maneira crítica essas lacunas, para que a gente possa fazer esses enfrentamentos e tornar cada vez mais natural a participação de todos os sujeitos e todos os cidadãos, independente das suas diferenças no contexto da sala de aula. Então, a educação inclusiva, ela vai ser desenhada no sentido de integração. Né? Nós vimos aí no, nos módulos, né, nos quatro módulos que nós tivemos dentro da disciplina, que a legislação, ela vai se atualizando, mas que ainda existem alguns pontos bastante críticos, né, e que alguns enfrentamentos que devem ser feitos, tanto pela comunidade escolar, pelo professor, né, pela família, para que a gente possa, então, cada vez mais ir alcançando o direito de todo cidadão de participar da escola com qualidade e com garantias de aprendizagem. Então, quando a gente destacou lá, nos módulos anteriores, que a legislação traz o termo preferencialmente incluído na educação regular, a gente precisa ter em alerta que é, pensando né, que é um direito, a educação é um direito de todos, que a legislação específica não pode se utilizar do termo preferencialmente, que essa é uma luta de todos nós, que nós precisamos fazer esse enfrentamento para que haja a garantia de que a inclusão do aluno no ensino regular deve ser feita na escola pública, particular, né, mas principalmente pública, gratuita, acessível para todos. Bom, dessa forma nós encerramos a, a nossa disciplina, encerramos esse módulo. Nós temos um material bastante vasto, com sugestões de leituras obrigatórias, leituras complementares, os vídeos de apoio, vocês devem acessar todo esse material. Nós esperamos que com tudo isso vocês consigam fazer uma aprendizagem bastante profunda e ampla a respeito da temática e que... É, essa temática acompanhe de uma, de uma maneira bastante é, importante aí na prática de vocês. Então, bons estudos e a gente se vê em breve, em qualquer momento, dentro dos nossos cursos. Bons estudos.